Ah, então, o nosso trabalho é exatamente elevar essa essa, conex... essa vibração para a gente chegar ali na frequência do amor. Né? Então, a partir da frequência do amor, nós é, nós praticamente é, fazemos download de um programa de autocura. Esse último livro, Meu Poder da Autocura, eu trago exatamente essa possibilidade de várias, vários caminhos de você entender a inteligência do seu corpo e você próprio se autocurar. Então, o nome dessa música é quando eu decidi me curar. Então, eu convido você para fazer parte do curso Salto Quântico como uma decisão de cura, de cura da sua vida. né? Claro que quando nós curamos a nossa vida, a nossa mente, as nossas as nossas negatividades, os nossos pensamentos ruminantes, o nosso pessimismo, a vitimização, a cura física ela é uma consequência. tá? Então, as pessoas se curam quando fazem curso comigo, não é porque eu curo ninguém, não, eu deixo bem claro isso, eu não curo ninguém, ninguém cura ninguém. Eu mostro um caminho porque eu me curei. Eu, eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamento físico, químico, né? É, a não ser numa situação emergencial, muito raramente. eu, eu, eu, eu Hoje, eu, é, eu fui recentemente ao meu iridologista, ele disse, olha, você não, eu não tenho nada para lhe passar. É, então, é muito legal você ir. Eu faço isso de rotina porque eu não vou a médico convencional, né? mas eu faço um análise da minha íris, né, de todos os sistemas do corpo, e é muito comum ouvir dizer não tá tudo bem, eu, eu já tomo os suplementos, né, eu tenho muito conhecimento também, e assim não tenho nada, né, não tem nada, meu corpo tá tudo funcionando bem, todos os sistemas funcionando bem. Então é isso que eu desejo para vocês, mas também que eu estou buscando elevar a minha vibração, né, eu trabalho, meu trabalho é um trabalho voltado para o propósito de fazer o bem, entendeu? Então isso a gente a gente ama aquilo que faz, né? Então isso muda, tá? Então, eu convido você a tomar essa decisão de se curar. Eu vou cantar essa música e você procure, se você está querendo se curar de algo, conecte essa possibilidade agora. Se você sentir o chamado no seu coração de participar no curso Salto Quântico, você vai ter a minha assessoria aí é, e um conhecimento que tem transformado milhares de vidas. Né? Quando eu decidi Sabia que iria me revirar Pelo avesso e me ama mais Amanhecer os dias ao lado de mim De, de curar Não sabia onde eu iria dar Só que Deus iria encontrar Me surpreender Me apaixonar Quanta cura chegou Por inteira De forma súbita Sorrateira Rastejando Pelas minhas entranhas Descobri a fonte dos milagres em mim, quando a cura chegou com leveza, eu descobri minha grandeza e coloquei na mesa todas as cartas de um jogo sem fim. E... quando eu decidi me curar a canção da vida o sou dentro de mim me fiz melodia de uma poesia linda E abri o coração pra te, com, pra te encontrar por aí E abri o coração Pra te encontrar por aí Quando eu decidi vir por Sabia que iria me revirar pelo avesso e me ama mais. Amanhecer os dias ao lado de mim. Quando eu decidi me curar Não sabia onde eu iria dar Só que Deus iria encontrar Surpreender, me apaixonar quando a cura chegou Por inteira De forma súbita Sorrateira Castejando Pelas minhas entranhas Descobri a fonte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 Quando eu decidi me curar A canção da vida pulsou dentro de mim me fiz melodia de uma poesia linda E abri o coração pra te encontrar por aí e abri o coração pra te encontrar por aí. E abri o coração pra te encontrar por aí. Então tá aí. Esse é o convite que eu sempre faço para os meus alunos e alunas, para os meus seguidores, decida se curar, mas curar a sua vida. Não fique querendo curar sintoma de doença, não fale em doença, se conecte à saúde, entendeu? Então, curar é levar a vibração, né? é mudança de percepção, é mudança de sistema de crença, é ser uma pessoa melhor, entendeu? Então, é exatamente isso.